E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Papo de Ônibus, eu sou o Frederico, sou o criador de conteúdo aqui do canal. Nesse vídeo nós iremos trazer 6 ônibus semi-novos para você, empresário, ou até mesmo você que quer comprar seu ônibus, para fazer seu motorhome ou fazer um carro de passeio, é um carro aí que você só vai usar para lazer. Tá? O primeiro veículo é um Paradiso G7 D-50 2010 modelo 11, acoplado no chassi Volvo B9R de 380 cavalos. O veículo possui 42 lugares, com poltronas semi-leito, geladeira, cabinado, tomadas e banheiro. Aceita a troca por dd valor pedido 219 mil reais. ele possui 905 KM rodados próximo veículo Marco Polo Paradiso G6 1550 LD ano 2000, acoplado no chassi Mercedes-Benz o 400 RSD de 360 cavalos. O veículo possui 42 lugares, banheiro, geladeira, ar de teto, calefação, monitores, frigobar, cabos USB. Valor pedido, R$ 190 mil. Reais. Balance, live, Stand... Próximo veículo Marco Polo Paradiso G7 1200 Ano 2014, acoplado no chassi Mercedes-Benz O500 RSD de 360 cavalos. O veículo possui 46 lugares, Com um apoio, semileito, piso madeirado, geladeira. Banheiro, som, banco guia e também transformado para a New G7. Frente somente. 460 mil reais. Valor pedido. Buscar VistaBus 360. Ano 1999, acoplado no chassi Volvo B10M, trucado. O veículo possui 46 lugares, com banheiro, cabinado, calefação, geladeira, vidro colado, poltrona soft. Valor pedido, R$ reais. Marco Polo Paradiso g 1800 td 8x2 São duas unidades Uma no chassi Scania K440 Com 440 cavalos E outra no Mercedes-Benz O500RSD tá? O Scania possui 64 lugares, leito turismo, 48 em superior, 16 inferior, completo. Valor pedido, R$ 930 mil. Reais. Outro, possui a mesma quantidade de assentos, só muda o peso para R$ 895 mil, reais, ambos ano 2018. Último veículo. Marco Polo, Paradiso, G6. 1.550 LD, acoplado no chassi Volvo B12R com 420 cavalos, ano 2006. O veículo possui 44 lugares, com bancada semi-leito. O veículo possui 4 monitores, DVD, som, frigobar, calefação, ar de teto e em ótimo estado de conservação. Detalhe, o veículo possui 8 marchas. Tá? Valor pedido, 225. Mil reais. Então tá galera, esse é o último vídeo, todas as informações, os links para quem tem interesse estarão na descrição de acordo com como foram divulgados aqui no vídeo, então espero que você tenha curtido o vídeo, se tenha curtido deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal porque eu trarei mais vídeos para você e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu vou trazer... Mais coisas por lá. E você, amigo empresário, que tem o ônibus aí à venda, mande fotos e informações para nós no Instagram, que nós iremos estar publicando aí para vocês. Valeu, fui!